Técnica, dedicação, exercício físico, arte suave. Palavras que podem definir o jiu-jitsu, uma arte marcial de raiz japonesa que tem o objetivo de levar o oponente ao chão e dominá-lo. Os treinos de jiu-jitsu na UFSM começaram no primeiro semestre de 2016, a partir da iniciativa do acadêmico Victor Leirin. No semestre que eu vim, não não não estava tendo a modalidade de jiu-jitsu, já teve algum tempo atrás, só que quando eu cheguei não tinha. Daí a gente abriu uma turma, Meio no começo era um pouco informal, assim, era mais para a gente se preparar para um campeonato que ia ter do curso que eu, que eu participo. Daí acabou, começou a vir gente de outros cursos e a gente entrou em contato com o Centro de Educação Física e conseguimos entrar para o projeto segundo tempo, que era um, pro, um projeto extinto aqui do FSM. Atualmente o projeto atende cerca de 30 alunos, com treinamentos de 4 a 5 vezes por semana. Durante os dois anos de atividade já recebeu mais de 200 alunos, entre eles acadêmicos, técnico-administrativos e professores. A modalidade passou a fazer parte do projeto Esporte Universitário. Para, para o Centro de Educação Física, ele tem uma importância significativa, além de oportunizar a prática de mais de 33 modalidades esportivas, é um campo principalmente de estágio, onde os alunos que estão fazendo a formação inicial, têm a oportunidade de é, a, a aplicar uma série de, de, de, de atividades que são da cultura corporal de movimento, que envolve a formação em educação física. A prática do jiu-jitsu também auxilia na qualidade de vida dos acadêmicos, proporcionando benefícios físicos e psicológicos. O jiu-jitsu, sempre a gente comenta né, que não é só uma luta, é toda uma, tem toda uma filosofia, uma arte marcial, que a gente leva coisa para fora do tatame, coisas que a gente aprende aqui, e a gente traz coisas que a gente aprende lá para dentro do tatame, claro. E isso eu acho que é bem benéfico, principalmente para o público acadêmico, que é nosso público-alvo, apesar de a gente ter servidores que treinam, professores, acho que para o público acadêmico é legal ter um hobby assim como o Jiu-Jitsu, porque, querendo ou não, é um, um dia a dia muito estressante a maioria dos alunos, e vir aqui fazer desestressar, sai cansado... Parece que renova a mente, assim, a gente consegue até aprender a lidar melhor sobre, sobre pressão, pressão de prova, pressão de uma entrevista de emprego. Eu sempre falo que a pressão que a gente toma ali lutando, na hora que a gente está mais cansado, é isso aí que é lá fora, que a gente tem que encarar também. Se a gente consegue tão bem aqui, porque que não conseguir lá fora também? Uma ótima prática, principalmente para a gente desestressar, porque a rotina acadêmica é uma rotina muito pesada. E o momento que a gente chega aqui no tatame, no... Para praticar o jiu-jitsu a gente consegue desestressar, tirar aquela pressão que é o dia a dia e poder ir mais relaxado para a nossa vida cotidiana. E além disso a gente consegue aprender várias coisas que a gente pode levar para a nossa vida. Além da prática do jiu-jitsu servir como um hobby para os acadêmicos, a equipe também participa em média de oito competições por ano. A gente todo ano participa dos regionais que tem em Santa Maria, faz quatro anos que a gente vai em todos, pode dizer. Não sempre os mesmos atletas, mas sempre a UFSM está indo representar, a gente sempre fica entre as equipes mais, mais bem colocadas. Mas essa é a primeira vez que a gente pega um título, o troféu mesmo, primeiro colocado da Copa. No mês de outubro, a equipe de Jiu-Jitsu da UFSM participou da 32ª Copa Unicinos, considerada a maior Copa Universitária do Mercosul. Na competição, a equipe conquistou 13 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. A gente viu que era uma boa oportunidade para a gente se pôr à prova, para a gente lutar contra pessoas também que estudam, que têm outro dia a dia e não só dedicado ao jiu-jitsu. A gente conseguiu um apoio do FSM através de bolsas e essas bolsas foram possíveis a gente fazer, cobrir todo o transporte, alimentação e inscrição de 17 atletas, foi um fato inédito, então ficou em média mais de uma medalha por pessoa. Porque, além do atleta poder competir na sua categoria de peso e faixa, ele também pode competir num peso livre. Um atleta de 60 quilos luta contra um de 120 quilos. E nesse peso livre, a categoria mais difícil, e a gente ainda conseguiu levar dois ouros, na faixa branca e na faixa roxa. E tem aluno nosso de 60 quilos que foi lá e conseguiu finalizar aluno de 110 quilos de outra universidade. Isso, para a gente, foi. Uma grande vitória, assim, que é bem a raiz do jiu-jitsu, né? É uma arte suave. Se você ficou interessado em praticar o jiu-jitsu, fique atento para as inscrições no portal da UFSM no início do próximo semestre.